A PGR acaba de pedir a prisão de Sérgio Moro por ter dito que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. Para quem não sabe, é uma espécie de contrato que uma pessoa faz com o juiz, com o desembargador ou o supremo ministro, para que essa pessoa seja solta em troca ali de que ela forneça algumas informações, às vezes sobre comparsas e coisas do gênero. Então, primeiro, vamos ouvir o videozinho que estão acusando o Sérgio Moro de ter dito sobre comprar habeas corpus, tá? Aí a gente comenta sobre. Tá subornando velho, diz uma voz de uma mulher anônima aí. Ele fala assim, não, isso é fiança. Ah, isso é fiança, instituto. Instituto, <ó>, fiança. <risos> pra comprar o um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não. Pra comprar o habeas corpus do Gilmar Mendes. What? Primeiro, tá fora de contexto isso, né? Ele não tá dizendo que literalmente o um Mar vende, mas vamos lá. Não, isso é fiança, a pra, pra comprar um habeas corpus do Não, tá, tá. Ih, mano, qual que é a fita, certo? Olha, eu já tava pronto pra descansar, provavelmente vocês não vão receber a notificação desse vídeo, porque eu já gravei três vídeos hoje, mas eu não posso deixar passar esse assunto, certo? Então vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. A Procuradoria Geral da República, certo? Denunciou e pediu a prisão nesta segunda-feira do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Com isso, deixa claro uma coisa, que ninguém, ninguém, independente se você é senador, congressista ou qualquer pessoa que seja daqui em diante que acusar o ministro Gilmar Mendes ou qualquer outro ministro do STF de qualquer coisa que seja, será preso. Está institucionalizado a prisão por fake news, não é mesmo? O que é completamente absurdo, porque eu nunca vi ninguém que, que ser preso pelo mesmo motivo aqui no Brasil. Chamavam Bolsonaro de genocídio, tudo que é nome de fascista e de nazista, mesmo sendo crime, você chamar alguém de nazista no Brasil, ninguém nunca foi preso por isso. Mas aqui, tá, na minha humilde opinião, querem dar o Sérgio Moro como exemplo, assim como tem feito com todos os outros que, que eram ou são aliados do Bolsonaro. O maior exemplo disso seria o Anderson Torres, que também foi ministro da segurança de Jair Bolsonaro, que está preso nesse momento. Ele já teria perdido 12 quilos, sendo que ele já era um cara franzino baixinho, ou seja, 12 quilos seria muita coisa, para mim seria como se eu perdesse 40, 50 quilos. E não só isso, ele está com a mãe doente, parece que a mulher está com câncer, as duas filhas estão com estresse e tudo mais. Então, na minha opinião, é que eles querem dar de exemplo que eles podem prender qualquer pessoa que eles quiserem e não terá ninguém para salvá-las. A informação da denúncia da PGR diz aqui, foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CNN o documento é assinado pelo vice-procurador-geral da República Líndora Maria Araújo e se baseia em vídeo em que Moura aparece falando em comprar a habeas corpus de Gilmar Mendes o procedimento foi apresentado após a PGR receber uma representação de Mendes em 14 de abril em data hora e local incertos o denunciado Sérgio Moro com livre vontade e consciência caluniou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, imputando-lhe falsamente o crime de corrupção passiva prevista no Código 317 do Código Penal, ao afirmar que a vítima solicita ou recebe, em razão de uma função pública, vantagem indevida para conceber habeas corpus ou aceita a promessa de tal vantagem, disse Lindora. Para a vice-PGR, Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte. Eu falo aqui como uma pessoa que já foi processado N vezes, inclusive nós estamos com o nosso dinheirinho do YouTube até agora completamente barrado, certo? Pelo próprio Google, sem nenhuma explicação até agora, mas a gente pressupõe que é um dos processos que é no caso do João Dória. Por eu ter feito a mesma coisa com ele, o chamado de mafioso há 5, 6 anos atrás, e até agora eles querem 50 mil reais, mas beleza, isso era antes. Daqui em diante, vão é pedir prisão de quem caluniar esses poderosos e tudo mais, e querem dar de exemplo aqui o Moro, certo? No vídeo em questão, que repercutiu nas redes sociais na semana passada, Moro é visto em uma aparente festa ao ar livre, quando alguém ao fundo diz, está subornando o velho, o ex-ministro da Justiça responde enquanto pega um copo. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Quando o vídeo veio à tona, a assessoria do ex-juiz afirmou à CNN que a fala foi retirada de contexto, tanto que foi divulgado só um fragmento e não contém nenhuma acusação contra ninguém. A CNN procurou novamente o ex-ministro o ex da Justiça, mas não obteve retorno até o momento. Quando procurado pela CNN anteriormente, o Gilmar Mendes não quis se pronunciar sobre o caso. Então, mais uma vez, a pessoa vai ser presa pelo quê? Pelo crime, crime contra a honra do ministro Gilmar Mendes. Então, contra a honra de qualquer pessoa da direita é liberdade de expressão. Contra esses caras é prisão. Mas por que eles estão fazendo isso? Vamos entender uma coisa aqui. A esquerda é um coletivo. As pessoas passam pano para o PT e tudo mais, porque representam um coletivo deles. Mexeu com um, mexeu com todos. Essa é a natureza fundamental da esquerda. Coletivistas. Independente se no momento eles se apresentam como socialistas, comunistas, progressistas, liberal-democratas e tudo mais, social-democratas, nazistas. Todos esses daí são formas diferentes de se dizer a mesma coisa, que é coletivismo. Já explicava 50 anos atrás, 60 anos atrás, a maior filósofa de todos os tempos, Enrande. É Agora, a natureza da direita é completamente diferente. É uma natureza individualista, de indivíduos. Onde nós temos o Jair Bolsonaro como um dos grandes protagonistas. Mas mesmo assim ele não representa um coletivo. Mesmo eles nos chamando de bolsonaristas e não sei o que desde o início foi assim, significa que estamos representando um indivíduo, não um coletivo. Ninguém chama de petista, não, pessoalista e tudo como é a esquerda o que eu quero dizer com isso eles pressionando indivíduos destruindo indivíduos fica muito mais fácil atormentar os outros porque não veremos pessoas saindo em defesa do Moro não veremos mexeu com mexeu com todos eles pegam Anderson Torres destroem a vida de um cara que não cometeu crime nenhum que teve ali toda a sua carreira ilibada que simplesmente combateu o crime organizado por ter ali uma minuta de um possível golpe, segundo eles, em sua casa, que não tinha nem pé nem cabeça, ele foi criminalizado e está preso até agora, mesmo isso não fazendo nenhum sentido, não tendo nenhuma repercussão, nenhuma jurisdição. O que eles fazem é o de sempre. Desde 2020, eles têm perseguido indivíduos, sejam nós, alguns youtubers, sejam alguns influenciadores, jornalistas, empresários, como Luciano Hang, e com isso, eles tiram e dão de exemplo para todo mundo o que, que acontece quando se mexe contra o coletivo da esquerda. Mais uma vez, nós indivíduos somos massacrados por esse colosso que é o coletivo. Então, eu não vejo como o Moro vai sair dessa, vai ser preso. Ele que prendeu o Lula, o que, que aconteceu agora? O Lula está sendo... Né? O próprio Lula disse que iria vingar o, C... o Sérgio Moro, que ele não ia ter descanso, que ia colocá-lo inclusive na cadeia, e agora a profecia está se cumprindo. Se esse vídeo foi tirado de contexto ou não, não importa para a esquerda. A única coisa que importa é dar de exemplo. Então quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava rifa. É a livre iniciativa que mete medo na esquerda. E até a próxima. Tchau, tchau.